Bom, meus amigos, então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês hoje como você consegue automatizar a criação dos seus artigos, seja para um blog, seja para algum, algum mini-site, alguma web 2.0, não importa, ou simplesmente fazer gerar algum conteúdo em texto baseado em vídeos que você pode ver que no youtube existem vários vídeos com um conteúdo muito bacana né com narrações muito bem elaboradas reportagens que tem que tem na, na internet e você pode transcrever esses áudios né essas reportagens esses vídeos para texto e esse texto que você for gerar é, gera um conteúdo riquíssimo para o seu artigo né só que a grande vantagem é, é esse, esse áudio que é dito em nas reportagens, ou em vídeos, ou, em, ou até mesmo você entrevistando alguém, né? você falando, quando você transcreve isso para um texto, dificilmente o Google ele vai ver uma, uma duplicidade nesse, seu, nesse teu conteúdo. Você pode fazer sim, depois que você transcrever, por desencargo de consciência, né? fazer uma conferência se realmente existe alguma duplicidade no teu artigo, mas 90%, 95% das vezes, esse conteúdo é único, porque os vídeos eles são únicos, então raramente existe um texto na internet com conteúdo exatamente falado, narrativo do que tem nos vídeos, então essa é uma grande opção que você pode utilizar para montar seus artigos na internet. Tá? Se você não tem tempo de escrever artigos de mil palavras, 500 palavras, você pode utilizar esse recurso, que vai te ajudar muito a agilizar o processo. E vou mostrar para vocês como é que faz isso. Eu utilizo nessa, nesse, nesse método o Google Drive. Você vai ter, ter que ter uma conta no Google, né? e lá você baixa o aplicativo do Google Drive, ou acessa o Google Drive, e entra na, na ferramenta de, de texto. Quem não conhece o Google Drive, ele tem vários... É, aplicativos dentro dele de, como Excel, é, apresentação de slides, né? E tem um, um aplicativo também que é, que é criação de textos, tipo Word. Então você entra no Google Drive e ele tem uma ferramenta muito interessante que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Ó. Você vem na aba ferramentas aí aqui embaixo vem dizendo digitação por voz, tá? O que, que significa isso? É, vai aparecer um microfonezinho aqui, né? Quando esse microfone estiver habilitado Qualquer áudio que o seu computador captar, seja do seu microfone ou seja do seu vídeo ou de algum vídeo gravado que você tenha no seu computador, quando você é, aperta o play nesse vídeo ou fala alguma coisa no microfone, o, o, o, arquivo, ele, o aplicativo ele reconhece a sua voz, o seu áudio e ele transcreve é, em texto, né, ele escreve tudo tá o que você falou nesse áudio o que está sendo falado no vídeo. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês com um vídeo do YouTube que eu peguei aqui, aleatório, de uma reportagem. E vou dar o play e vocês vão ver como é que vai ser transcrito o áudio da repórter para o conteúdo do, do, do artigo aqui. Clica primeiro aqui no... Ah, tentando o seguinte, existe o idioma, né? Você seleciona aqui o idioma que você quer. Tem português, Brasil e tem vários idiomas. Mas como o nosso idioma aqui é em português, seleciona o idioma... Clica no microfone e dá o play no vídeo. Terminou há instantes a sessão da Câmara que tentava um acordo para iniciar a votação do texto base da reforma política. Nada foi votado. Temas como o distritão e o financiamento público de campanhas voltaram a ser alvo de críticas e geraram um grande impasse durante todo o dia. O entra e sai de deputados na residência oficial da Câmara dava a impressão de que os líderes partidários finalmente... Vocês já repararam que o vídeo está rolando aqui do lado, o repórter está comentando a reportagem e tudo que eles comentaram, tudo que eles falaram, está sendo escrito aqui. Olha Olha só que interessante. Isso aqui já é um conteúdo muito bom para você utilizar num artigo seu. né? Então você pode agora transcrever textos, transcrever o que você está visualizando em vídeo, você pode fazer. É, texto sem ter o trabalho de, de ter que reescrever passo a passo, você pode apertar simplesmente um botão apenas apertando um botão do microfone aqui no Google Drive e ele transcreve de forma automática o seu conteúdo né? seja conteúdo falado por você mesmo ou seja um conteúdo em vídeo que você baixou ou que você tem gravado no seu computador, ele vai capturar esse áudio e vai transcrever como texto muito bom né?